Eu participei do, do primeiro curso de formação de novas lideranças né, em controle social e HIV AIDS né, em maio do ano passado e nessa edição eu tô no terceiro curso como facilitador. Eu acho que vale a reflexão de discutir a participação cidadã na construção de políticas públicas é, para a juventude né, e dentro desse processo de construção de políticas, né, acho que a juventude pode trazer contribuições bem bacanas na elaboração de políticas no cotidiano, nos municípios, nos territórios, nos estados e na União. É um exemplo que a gente está fazendo agora em São Paulo, é a constituição de um grupo de trabalho sobre HIV AIDS lá, na, lá em São Paulo. E esse grupo, quem faz parte? Estudantes, gestores, academia e profissionais de saúde. Então, um exemplo da prática que eu trouxe para São Paulo foi essa união desse grupo para discutir o que, tem sendo, o que tem sido feito em São Paulo. Fazendo conexões com o primeiro e o terceiro curso, né, acho que traz questões muito bacanas que é da diversidade coletiva. né? É, várias pessoas gays, lésbicas, transexuais, travestis, garotas de programa reunidas no mesmo espaço discutindo política, que no seu, que no seu cotidiano não conseguem discutir porque são pessoas marginalizadas, estigmatizadas, que não conseguem colocar sua voz nesse processo de dar sua opinião. né a participação social foi central para efetivar políticas de cuidado e de assistência para pessoas vivendo com HIV. Então, se a gente pegar a história, né, da construção do SUS, o movimento de AIDS foram eles que impulsionaram a construção desse sistema único de saúde que a gente defende hoje muito fortemente. Então, central a participação da juventude para potencializar a luta contra a AIDS. E talvez esse ano, essa década pode ser a última década da nossa epidemia.